Estando ao ar em mais de 30 anos, eles já fizeram muitas previsões aí, e muitas coisas que realmente vieram a acontecer. Previsões dos Simpsons. Eles não são as visões da Raiden, nós fazem várias previsões aí. Mais aí. previsões que muitas pessoas sensitivas, né? Nem mais Já chegou o disco voador! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá viatinhos. tudo bom? Alguns dos eventos em que os Simpsons previram foram A viagem ao espaço de Richard Branson O incrível show da cantora e atriz Lady Gaga do Super Bowl A eleição de Donald Trump O final de Game of Thrones e muitas outras coisas que eles acertaram. O fato é que os Simpsons preveram acontecimentos mundiais importantíssimos. Porém, seria melhor que muitas vezes eles não tivessem acertado. Porque... Muitas vezes os acontecimentos previstos foram extremamente ruins. Um exemplo disso é que na nona temporada, em 1988, o Homer aí acaba assumindo o controle de um submarino norte-americano, irritando os russos por algum motivo que só o Homer consegue fazer, e aí gerando um conflito nesse sentido. <risos> na verdade, o Homer teria invadido as águas ali da Rússia no episódio, e aí os russos tiveram uma reação que ele não esperava que eles tivessem, mas tiveram, né? A Rússia reativou aí a União Soviética, tentou aí reconstruir a União Soviética conquistando alguns países, um deles é a Ucrânia. E aí já fica muito para nós Tendo em vista o atual contexto, até o atual cenário mundial, pessoal, que é extremamente a gente a gente tá preocupante. Vivendo, né? O criador da série relatou, e que na verdade, pessoal, segundo ele, é muito triste dizer que isso não é tão difícil de prever. Concordo, concordo de certa forma com essa declaração, porque para entender isso a gente precisa o quê? De um bom professor de história. Dói saber que ele nasceu em 1961, que ele fez essas previsões. Então, isso tudo deixou marcas, o que fica aí de certa forma fácil de explorar. Exatamente. É o roteiro. A humanidade muitas vezes tende a repetir o que já aconteceu. E foi o que ele quis dizer. Muitas vezes a gente quer acreditar que é algo mirabolante, como por exemplo, que eles realmente têm acesso ao futuro e por isso eles botam no Simpsons esses episódios. Mas é que na verdade o Simpsons é uma série de uma sátira aí, né? Na verdade. E eles vão pegar a vida real para se embasar no que eles vão criar. E foi o que ele quis dizer com o comentário. De que infelizmente é mais uma norma do que uma previsão. Achamos que as coisas iriam dar errado E elas deram errado De novo né pessoal É, dá uma estudada, dá uma lida, dá uma contextualizada Vai clarear pra vocês um pouco Não sei se vai ajudar, pode se preocupar Vocês podem cair em depressão, mas vai ajudar a entender o todo Às vezes não é mágica É só simplesmente seguir o que já aconteceu É história né meu amor é história aqui, de história aqui nessa casa nós não entendemos E o professor de história aqui tá dando a explicação pra vocês, tá? E com isso a gente termina o mistério das profecias do Homer Simpson e da família Simpson Sim ou não? A gente é acostumada a. Sempre que acontece um fato histórico, a gente vai lá e tá lá caracterizado no Simpsons. Gente, tá 30 anos no ar o, o desenho, né? Fica aí, traz tem mais história polêmico. que muita gente que assiste, entendeu? <risos> e agora fica a questão. Agora que juntou o Homer Simpson com o Mickey Mouse, será que, que vem a. Invasão Illuminati? Será que vem a dominação mundial dos Illuminati? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Vamos esperar. E fica a reflexão aí pra vocês, aí, viadinhos. Estudem. Três dicas importantes aqui. Estudem história. Guerra nunca é a resposta. E se inscrevam aqui no nosso canal. E deixa o like. Sigam nós nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Spotify. A gente tá em tudo. A gente tá desenviando. É só botar lá enviado. Você vai achar gente. Se você não achar, procura direito. Procura direito e deixa o like aqui, querida. Aqui Acho embaixo que gente... na descrição tem a nossa as nossas playlists. Tem tudo para você acessar o nosso canal, se inscrever. Beijo, pessoal. Beijo. Até beijo. o próximo vídeo. Tchauzinho.